Você tem um tempo diário para a quietude? É muito importante encontrar tempo para um momento de quietude ao longo do dia. Os dois períodos do dia que costumam ser mais apropriados para a quietude ou para a meditação costumam ser de manhã bem cedo, antes das principais ocupações cotidianas ou à noite depois dos principais acontecimentos do dia. Entregar-se à quietude, mesmo que por alguns momentos, pode ser muitíssimo revitalizante. Não pense que você tem que meditar por 30 minutos ou uma hora. 5 ou 10 minutos podem ser suficientes se você souber relaxar ou mergulhar dentro de si nesse curto espaço de tempo. Afasta-se da sua mente, mergulhe dentro do seu ser. A sensação é a mesma de você se encaixar suavemente em algum lugar. Se a sua mente está ativa demais e existem coisas demais passando dentro dela, talvez de início você não consiga se ajustar dentro desse lugar. Mas com a prática, você pode aprender a fazer isso bem rapidamente. Pense bem, experimente, eu estou com você.